Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui agora em Excel, o nosso curso de Excel básico aqui para vocês. É, avançando do básico para a parte da engenharia, que seriam os cálculos de vigas, pilares, fundações, essas coisas assim. Mas antes de iniciar essa parte mais técnica, voltada especificamente para engenharia, a gente vai abordar é, as, as, os conceitos iniciais do programa. Uma visão para que você consiga entender os comandos que vão ter mais a frente. Bom, o Excel, essa tela que você está vendo aqui, é uma pasta. Você salva uma pasta de trabalho. Aqui você pode criar a tua planilha. Tem plan 1, plan 2, plan 3. E você pode criar novas planilhas aqui. Ó, plan 4, plan 5, assim por diante. Essas planilhas você pode dar um nome. Renomear. Por exemplo, orçamento. Orçamento, ou, ou escrever aqui o nome de, de outro cálculo aqui, por exemplo, vigas. Ou ainda, pilares ou cálculo de pilares, pilares de centro. Você pode escrever fundações. Você pode excluir uma planilha quando você não quiser mais, simplesmente excluir. Tá certo? E aqui você pode navegar entre elas. Você pode fazer cálculos e os valores que estão em uma planilha pegar valores de outra planilha. Beleza? Aqui você tem colunas e você tem linhas de planilhas. Cada célula, cada campo dessa tela chama-se célula e ela tem um endereço. Quando você clica aqui, perceba que aqui aparece o um endereço. C5, quer dizer, coluna C, linha 5. Se eu clicar aqui, G11 tá lá, G11, beleza? aqui nossa barra de fórmulas aqui a gente insere as fórmulas que vocês vão ver mais adiante e aqui nós temos, podemos salvar nossa planilha, vamos né? dar o um nome ele vai com pasta de trabalho do Excel ok? se dá um nome meu projeto, por exemplo vamos chamar aqui de curso de Excel curso de Excel opa, Excel beleza, Só na pasta de documentos mesmo, salvar, pronto Aí, tá salvo. Aí aparece lá, curso de Excel. Se eu quiser salvar com outro nome, eu vou salvar como. Aí aqui você tem as fontes. Que você, quando se insere um texto aqui, por exemplo, qualquer, sei lá, qualquer coisa. Coisa, vamos lá. Qualquer coisa. Você pode dar uma cor para o fundo da tela. Você pode dar uma cor para o texto. Você pode deixar negrito. Você pode deixar... Itálico, sublinhado, o que você quiser. Perfeito? Você pode mesclar duas células, que é um recurso muito útil. Por exemplo, essas três células aqui. Às vezes você quer escrever uma palavra. Estou fazendo um curso, por exemplo. Aqui, está vendo que ele está. Aqui eu posso iniciar esse outro texto. Ó. Você vê? Isso aqui está numa célula, isso aqui está em outra. Perceba que não apagou. Porém, às vezes você quer fazer um cabeçalho de um texto, e você, de, um, de uma planilha aí, e você precisa juntar as células. Então, você usa esse recurso aqui de mesclar células, que é isso aqui. Ó. Mesclar. Mesclou, ele colocou ali. Perfeito? Então, isso aqui é também é muito importante. E aqui você tem posicionamento quanto ao alinhamento na célula central, alinhar esquerda, à direita, central... Às vezes você tem, e aqui você pode aumentar a largura da célula, também assim. E às vezes se quer que o teu texto apareça bem no centro, você pode posicionar aqui, que apareça em cima, embaixo, tá? Quer mudar a posição dele, texto vertical, por exemplo, ali. Só que agora ficou apertado, né? Olha lá. Tá certo? Então daí você muda aqui a posição, texto vertical, sentido horário, anti horário, como você quiser. Dando Ctrl Z, eu posso fazer voltar como estava. Olha lá fazer tudo que eu fiz usando a tecla Ctrl Z, beleza? OK. Aqui você tem é, então tudo referente a formatação, alinhamento. Aqui são os tipos dos campos, por exemplo, você insere um valor aqui, 54, por exemplo. Isso aqui pode ter uma anotação de geral, não um valor, mas ele pode ter um valor de célula, uma célula de dinheiro, por exemplo. Valor contábil. Aí está em real. Ou você quer que ele mostre em percentual. mas vai mostrar assim. Você pode reduzir ou aumentar a quantidade de, de dígitos, né? Vê até o um limite aqui. Tipos de números. Tem outras informações aqui. Olha, por exemplo. Tá certo? Isso vai inserir. Campo de hora. Mas de modo geral. Às vezes você quer inserir, por exemplo, um valor aqui de um... Vamos pensar que é um CPF. 019226, por exemplo, aqui, ó. Ao zero não aparece aqui, tá vendo? No início, porque o zero não conta ali como um número. Mas, pô, mas eu quero que apareça o zero, então você tem que mudar aqui o teu campo, aqui, talvez, para texto. Aqui você tem outros campos, ó. Daí se você colocar aqui 0,19, 2,2,6, ó lá. Aí fica, porque eu mudei o formato do campo da célula, perfeito? Isso aí são informações, então eu quero deixar tudo no formato. Moeda, só clicaria, ali tudo moeda. E onde eu digitar agora aqui é 8 ele vai entender como moeda. Mas às vezes se não interessa é que tudo fique no formato moeda. Então você volta aqui para geral. Eu só quero que essa, essa coluna aqui seja o formato moeda. Então eu clico aqui. Ó. E aí tudo que eu digitar aqui, ó, 7, 77, aqui ó, 99. Aqui ó 88. Só na, na linha aqui, ó, na coluna que eu. Especifiquei para ser formato moeda, é que ele mudou, perfeito? Então, isso é uma informação importante para vocês. Aqui são formatação condicional, que a gente vai ver mais à frente. Formatar tabela, aqui também a gente vai ver mais à frente. Tá? Algumas, algumas partes de cálculo a gente vai ver mais adiante. Tranquilo? Aqui você pode inserir imagem, também gráfico a gente vai ver mais à frente, mas quem inserir uma imagem, você pode carregar uma imagem lá da área de trabalho, por exemplo. Você pode, opa, cadê? Acho que não tem nenhuma imagem. Hum, deixa eu ver aqui, todas as imagens, deveria ter. Template, que eu tenho aqui, é um, uma imagem, vamos pegar essa aqui, certo? Uma imagem, você pode inserir, pode movimentar aqui, posicionar ela. Às vezes você quer ilustrar algum trabalho, alguma planilha tua aí com uma informação, você pode. Pode inserir outros, outras formas, né? Como AutoFormas, aqui tem vários símbolos, ClipArts, que são umas imagens que ele tem no próprio Excel. Você pode inserir, bom, aqui tem WordArt, para você fazer um texto meio que artístico, né? Você quer escrever alguma coisa aqui? Você pode escrever e deixar mais artístico o negócio, perfeito? E aí, aqui você pode escolher cores de aparência que você queira mudar, efeitos, e vários, vários formatos aqui para os teus temas de, de excel, aqui. procurar por temas online, usar outros modelos aqui, sempre que você está passando aqui, vai mudando ali um pouco as células, aí tá formato de texto já pre preparado, perfeito, aqui você pode configurar as margens do teu, da tua folha, largura, isso aqui a gente vai vendo, e impressão, tranquilo? Então, essa foi uma informação inicial para você aqui do Excel, só para mostrar aqui a tela inicial. Na sequência, a gente vai fazer mais alguns, algumas atividades aqui. Um abraço e até mais.